Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo da série aqui de Gramado Hoje eu vou te mostrar uma mansão suspensa 440 metros quadrados Privativo de apartamento Uma verdadeira mansão luxuosa na Serra Gaúcha Gente, eu acabei de entrar aqui Olha o tamanho desse living É de se surpreender, de espantar Mas vamos começar pelo começo, né? <risos> oh, você vai receber a sua visita Aqui tem um lavabo, se ela vier correndo apertada para ir no banheiro tem um lavabo tá aí, tô brincando tá gente, mas olha só detalhe, aqui gente na entrada a gente tem, ó, como é que eu vou chamar aqui uma rouparia, um cabideiro para sua visita colocar o cachecol dela, colocar aquele blazer né, que tá vai tá cheio de neve aqui que ela pegou uma neve né, na rua coberta em gramado, uh, então isso já é um diferencial no começo. Olha o tamanho desse lavabo, meus caros. Gigante, né? Maravilhoso. Todo em branco absoluto. Gente, o apartamento encontra-se no empreendimento La Liberté, da construtora Sierra, uma construtora especialista em móveis e decoração, com mais de 30 anos, em inúmeros países, vende pela marca. Vem cá, eu quero começar a te mostrar os detalhes aqui da sacada Vamos dizer, sacada não, vamos dizer terraço gourmet Nosso terraço gourmet, olha só, olha o tamanho desse terraço meu caro Aqui um sofá, mesa de jantar, você sabia, deixa eu te falar Essa mesa aqui custa 200 mil reais com assinatura da Sierra Feita especialmente para cá, olha que linda, toda de couro, cadeira Madeira, cara, eu não sei nem o nome Depois eu vou deixar aqui embaixo Mas é madeira nobre Aqui então, a nossa bancada a Nossa ilha gourmet Olha que linda Prontinha, ali a nossa churrasqueira eu já vou lhe te mostrar Olha que diferenciado esse imóvel Esse imóvel pode ser seu Ou você pode comprar um E decorar ao seu gosto A própria construtora tem várias opções De decoração Do seu apartamento que é um estilo mais residencial. Que é um estilo industrial e residencial. Olha a nossa nosso aqui. Olha que diferente. Se você gosta mais do estilo contemporâneo. Se você gosta mais de decoração. Uh, estilo barroca. Você pode estar tá escolhendo. E agregando no valor do seu imóvel. Esse decorado aqui. Por acaso. Foi decorado pela construtora. E foi vendido O proprietário. Um holandês. Nos deu o privilégio de estar. Conhecendo esse decorado para mostrar para vocês meus queridos do canal Olha só aqui, aqui sim uma sacada E aqui a gente tem uma vista para o Vale do Quilombo Olha só que legal Ali gente, a entrada do condomínio é ali ó. Ali naquela araucária. Um detalhe importante gente, o primeiro restaurante giratório de gramado Está a menos de 100 metros do seu apartamento Está sendo inaugurado daqui a alguns dias ali essa é uma oportunidade de você jantar no restaurante que gira. <risos> Isso mesmo, você que não é do Brasil, você que não é aqui do Sul, nós temos restaurante que gira. Gostou da ideia? Vem cá que nós vamos almoçar junto no restaurante que gira. Já pensou? Lindo, né? Então, meus caros, volto ao nosso living. 128 metros de living, com sacada aqui. Nossa lareira toda revestida com um travertino escovado. Lindo demais. Sistema de som. vocês conseguem ver as caixinhas lá. Sistema de som em todo o ambiente aqui. Esse living, essa sala, mais ou menos. 10, 15 pessoas aqui. Tranquilamente, só no living da casa. Do apartamento. Era é uma casa suspensa, uma mansão suspensa. Olha só, gente. Que lindo de... Mas um belo apartamento, todo diferenciado, piso aquecido aqui, na todo, todo apartamento, não é calefação, é tudo piso aquecido uh, Você vai dizer, Diego, mas piso aquecido, gasta muita energia solar, meu caro, todo empreendimento com placas fotovoltaicas Energia solar, meu caro, condomínio, Diego, condomínio na faixa de mil reais, muito barato, o que, que oferece, Diego? Piscina, academia, salão de festa, sauna, sala de jogos Gente, é um lugar fantástico para morar Até inclusive, um pessoal que mora fora do Brasil comprou isso aqui só para ter uma ideia Isso aqui não é imóvel, é uma obra de arte É um lugar onde poucos podem morar E você que tá vendo o vídeo, pode ser futuro morador aqui Vamos lá, olha essa mesa, meu cara Aquela custa 200 mil Imagina essa daqui o único detalhe é que eles esqueceram de pendurar o quadro ali no preguinho, né? <risos> o espelho, né? Tô brincando, gente. Faz parte de decoração, espelho assim. Ó, aqui o termômetro para aquecer o piso daqui, Olha que lindo, ó. É um belo imóvel, gente. Diferenciado. Cara, essa mesa aqui, com certeza, é mais de 300 mil reais. Cada cadeira essa daqui, Tava falando com o um rapaz ali, é em torno de 5 a 7 mil reais. Só pra você ter uma ideia... Você já sabe, né? Se você ficar milionário Você já sabe Você já encontrou o corretor, já encontrou imóvel Só falta o dinheiro, é isso? <risos> ai, ai, ai Meus caras, tem que brincar, né? Gente, acabei de entrar aqui na adega Olha que linda essa adega Toda climatizada, e iluminada ó, Nós temos já alguns vinhos aqui Esperando você Em vez de tomar aquela champanhe Nós vamos tomar um vinho para brindar a sua nova moradia aqui na Serra Gaúcha você meu amigo nordestino que tá cansado desse calorão vem para gramado que tem um friozinho gostoso te esperando olha só aqui é a nossa cozinha olha o tamanho dela é o tamanho do apartamento dois quartos ó <risos> oh, aqui armários geladeira uma side by side, sai gelo na porta ah, os móveis todos aqui laqueado de melanina ah, aqui também aquecedor dessa parte aqui Aqui nossa mesa de jantar, ó, pra cozinha, aquele café da manhã lindo, maravilhoso, com todos os produtos coloniais. E no final da janta, aquele chocolate que só Gramado tem, é só aqui, meu cara. Aqui ó, você pode estar tomando café e vendo o vídeo do corretor da praia, né? Aliás, da praia, mas também tá em Gramado, <risos> Corretor da praia e da serra. Vamos se contentar em ser o seu corretor do YouTube. O que, que você acha? Gente, aqui a cozinha, olha só fogão cooktop aqui uma pedra aqui linda maravilhosa que eu nem sei que, que pedra é essa aqui é um branco meio cinza aí a nossa lixeirinha aqui a nossa pia torneira monocomando de água quente aqui a gente tem uma lava-louça micro-ondas mais uma geladeira aqui sai de baixa para não faltar bebida para você não faltar mantimento cara para esse apartamento aqui com quatro suítes dá para morar umas 15 pessoas tranquilamente vem cá Vem comigo. Aqui, nossa área de serviço. Gente, só a área de serviço aqui. Mais a, o quarto de serviço aqui. E a cozinha. Deve ter quase 100 metros. <risos> é grande o apartamento. Dá para fazer um baile aqui, meus caros. Olha só. Aqui, então, a nossa suíte. suíte. Vamos dizer suíte. Nossa nossa suíte de serviço, vamos dizer assim, né? Pronta. É só largar a cama aqui, e já era, até que tem aquecedor de piso uh, Minha gente, detalhe, tá? Quero explicar para vocês Esse construtor tem alguns apartamentos à venda E ele estuda receber imóvel, estuda um parcelamento E também pode, como eu já falei, incluir para você os móveis no seu apartamento Onde você pode estar tá negociando um apartamento decorado a seu gosto, a seu estilo te convido a vir conhecer a empresa Sierra e conhecer esse belo decorado. Se você quer e exige, e eu ficaria muito feliz que eu venho eu venha pessoalmente com você. Se você quer que a gente busque no aeroporto, será um prazer, uma honra enorme. Busque no aeroporto, te leva no hotel e você vem ver imóveis aqui em Gramado conosco. Olha só, vamos entrar em uma das suítes. Essa aqui é uma suíte... Master, gente, olha quantos, quanto, quanto espaço, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, né, sete portas de guarda-roupa, eu não vou, eu não vou abrir, tá, gente, porque é particular, então, olha que linda essa suíte, bem iluminada, bem clara, nós estamos no final da tarde hoje, é, mais ou menos, deixa eu ver aqui, três horas e 15 minutos, que bela suíte Ó, tem até a cama aqui do Como é que chama o seu pet? O Spike? O Luke? O Bob? O Charlie? <risos> Se eu acertei, fala aí Olha só, ali tem uma sacada também E aqui, gente, ó Olha o banheiro aqui Cuba do casal, duas Banheiras de hidromassagem, revestidas de Marvel travertino Olha só isso aqui, gente, ó Esse detalhe aqui, ó, todo de Melanina Piso aquecido no banheiro também. Linda essa suíte, né? Olha só que show. Já pensou essa deitadinha aqui, a neve do outro lado ali, só te aguardando para você fazer aquela selfie linda, maravilhosa? Vem comigo, vamos lá. Conhecer mais desse belo apartamento. Gente, aqui é o corredor que dá acesso à suíte, tá? Olha o que tem de armário aqui, aqui e mais do outro lado. Tudo para você guardar aqueles casacos, esse cachecol lindo, maravilhoso, para você ficar. Divinar, ficar um gatão. Sabe que no frio as pessoas ficam mais bonitas, né? Ficam mais estilosas. <risos> Olha só, segunda suíte, uma cama de casal. Aqui tem uma mesinha, ó, prontinha para você trabalhar aqui, colocar o seu notebook. Aqui uma sacada, na verdade um, uma porta-janela, né? Aqui da, ali é a entrada, gente, ó, ali é a entrada do condomínio. Você está a praticamente 6 minutos do centro de Gramado, está a menos de 3 quilômetros da rua coberta. Menos de 3 quilômetros. Olha os guarda-roupa. Grande. 1, 2, 3, 4. Não é quatro portas pequenas, é quatro portas grandes guarda-roupa. E aqui o banheiro dessa segunda suíte. Olha que legal. Ó. Tudo prontinho aqui para você se produzir e ficar linda, maravilhosa para a noite em Gramado. Também tem duas cubas do casal, box também, chuveiro a gás, lindo apartamento, cara, lindíssimo apartamento. Cara, se eu ganhasse na Mega Sena, olha, não sei não, acho que eu viria morar em Gramado. <risos> olha os quadros que legal aí, ó. muitos quadros. Não vou parar aqui para ler tudo porque vai ficar muito grande o vídeo, né gente? Então vem cá, olha só. Terceira suíte Aqui nós temos duas camas de casal Uma cama de solteiro Para gordinhos <risos> Uma cama de solteiro grande né? Gente, os dormitórios São gigantes, são muito grandes São gigantescos Você tem que vir conhecer este imóvel É um imóvel diferente Eu vou dizer para ti, meu cara, que é um imóvel que Olha Pela localização, pela cidade Pelo charme, pelo requinte Pela exclusividade de imóveis pela tradição da serra e pelo ponto que ele está, está localizado, pela vista. É um imóvel que não tem como comparar com outro. É um imóvel diferenciado realmente. É um imóvel que poucos vão ter o privilégio de mo morar e comprar. Um imóvel que no mundo inteiro não tem como comparar. Até as aberturas, gente, ó, o detalhe dos corpos, tudo. De madeira nobre, lapidado Tudo à mão, olha os detalhes ó, Tudo riscadinho, mas ao mesmo tempo Cara, não tem como Explicar, isso é demais Papel de parede, essa aqui é a suíte principal Papel de parede, já entra com esses espelhos Lindo aqui, olha aqui o que tem De armário, meu cara, até lá, olha que diferenciado Bela suíte Bela suíte, olha aqui Uma cadeira estilo Luiz 15 Vou Colocar os pezinhos aqui vendo o corretor da praia lá Olha só que lindo! Aí, se você sente calor, você compra uma casa na praia. Sente, sente calor na praia? Vem para o em gramado. <risos> Gente, para quem não conhece, nosso Rio Grande tem as estações bem definidas. Quando é inverno, tem dias que é muito frio. Tá? Gira em torno à média, no Rio Grande do Sul inteiro, no máximo de menos um, menos dois a seis, sete graus frio. E o calor no verão. Vai de 12, 13 graus aqui na serra a 33, 34 no máximo na praia. Aqui é o banheiro, a suíte, né? A banheira da suíte, também bem parecida com a outra. Lindo demais. E meus caros, quero te agradecer muito de coração. Muito obrigado. Você tá só assistindo, só dando um like, só se inscrevendo. Mas você não tem noção como isso me incentiva para não terminar, para não parar de produzir conteúdo. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia sua semana. Você é um vencedor. Deus te deu saúde e vai te dar muita prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau.